Bom dia a todos, eu me chamo Letícia, sou psicóloga aqui no município de Ilha Bela, localizado no litoral norte de São Paulo. O meu trabalho na psicologia ele foi totalmente readaptado devido à pandemia. Né? Primeiramente eu fiz o meu cadastro no site do Episcito atendimento online. Eu sou especialista na abordagem cognitivo-comportamental e também sou funcionária pública lotada aqui na Secretaria Municipal de Educação. O é, meu trabalho na educação, ele faz um trabalho multidisciplinar juntamente com a equipe do Centro de Apoio Pedagógico Inclusivo, composto por fonoaudiólogos, psicopedagogas, entre outros profissionais, onde nós garantimos o atendimento online através da escutativa, acolhendo as demandas e ajudando a identificar as necessidades e expectativas das unidades escolares. Então, nós atendemos a professores e funcionários das escolas, Auxiliando essas equipes escolares frente aos problemas emocionais apresentados, né? Seja devido à pandemia, seja anteriormente, para a proteção tanto das pessoas que manifestem algum problema, quanto do grupo a qual estão inseridos. Então, nós fazemos essas reuniões com uma frequência mais ou menos dezenal, né? Para realmente trabalhar aí sobre o manejo da ansiedade, sobre autoconhecimento, controle das emoções, entre outras temáticas né a gente tem sempre uma orientação temática em cada reunião mas também abrimos uma roda de conversa onde todos contribuem aí com novas ferramentas para auxiliar no bem-estar de todos inclusive nos nossos né então essa é uma das práticas que a gente está realizando aqui no município de Ilhabela o pessoal da educação né está todo, todos em conjunto nesse projeto visando aí o bem-estar desses profissionais eu espero ter contribuído de alguma forma aí com as práticas da psicologia e quero agradecer a presença de todos. Obrigada.